Vejo que veio até mim, como eu previ que aconteceria, meu mais querido experimento. Você não cansou de fazer essas experiências? Já foi expulso da guarda e ainda continua com isso? Desde que eu fui expulso da guarda, consegui alcançar em algumas semanas daquilo que levaria anos. Veja a sua volta, ele aponta pra sala de trás. Tudo aquilo é progresso. Progresso? Eles estão desintegrando. Você acha certo fazer isso com pessoas? Para que consigamos a mistura perfeita, alguns terão que morrer para isso. E eu estou muito próximo disso agora. Ele pega a seringa da mão, né? Uma apertadinha, sai um pouco de líquido assim. Eu ia testar nessa garota, mas agora eu tenho um espécime muito melhor para experimentar. É, sempre gostou de monstro, né? Sempre quis criar um monstro. Mas dessa vez eu vou mostrar o um monstro para você. Se prepare. Uh. Tá todo sangrando, todo, todo zoado, essa tringa na mão assim, ah, pela ciência! E pá! vai no Roger. O Roger começa a crescer. E não somente crescer, ele começa a ficar vermelho, vai crescendo umas é camas assim. nele. E você se transforma nisso aqui. Tá saindo da aula! <risos> <risos>